Agora, para analisar de maneira simplificada o marca passo e o eletrocardiograma, não tem um simples assim, tá galera. Quem não é demais, do eletrocardiograma tem como cair em prova? Tem sim, e já caiu no Enem. Você vai encontrar no meu material, tá galera. Uma questão lá falando do eletrocardiograma. Foi uma questão simples, mas caiu. Primeiro, qual a importância do marca passo? A gente sabe se está andando pela rua, leva um susto. Nosso coração ele começa a bater de uma maneira mais intensa, só que ele não bate tão intensamente ao ponto da gente morrer, muitas vezes pode acontecer. Por quê? Porque existe um marca-passo que ele controla o batimento rítmico do nosso coração. E onde é que ele fica? Olha pra cá, galera. O nosso marca-passo, para quem lembra de anatomia, assistiu a primeira aula lá de sistema cardiovascular, a gente tem aqui em cima átrio e aqui embaixo o ventrículo. Esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. A gente já viu isso aqui. Tem que assistir a aula anterior. Do lado direito, no átrio direito, átrio direito nós encontramos o um marcapasso. Qual é o nome do marcapasso? Nó sinotrial. Basicamente, em muitas provas, é só isso que você tem que saber. Nódulo ou nó sinotrial é o nome do nosso marcapasso. E o nosso marcapasso, a função dele, é transmitir esse impulso. Qual é a função dele, na verdade, primordial? É a contração do átrio, tá, galera? Galera, para esse vídeo, tá? Bate o print, começa a anotar aí, aí no canto. Já deu para parar e anotar? Qual é a função do nó sinotrial? É principalmente a contração do átrio, tá? Contração. Lembrando que eu já ensinei para vocês que contrair é sístole, relaxamento é diástole. De novo, sístole é contração, relaxamento é diástole, tá? Então, o nó sinotrial é importante na contração do átrio. Aí o sangue sai daqui pra cima, aqui pra baixo. Só que concorda comigo, galera? Quando o átrio ele está contraindo, o ventrículo não pode contrair. Quem controla o ventrículo não... Na verdade, quem controla o ventrículo ficar aqui relaxado enquanto o átrio está contraindo. É o nó átrio-ventricular. Então anota aí no canto. Função do nó. Átrio ventricular é não deixar o ventrículo contrair enquanto o átrio está contraindo. Então ele está contraindo, está mandando sangue daqui para baixo e o ventrículo não pode contrair. Quem não deixa o ventrículo contrair é o nó átrio ventricular, tá? Quando isso acontece, galera, esse impulso aqui, esse impulso aqui de contração, tem a ramificação nervosa de dois feixes para os dois ventrículos. Esses feixes são chamados de feixes de riz. Então, a função dos feixes de riz é só mandar a condução para os dois ventrículos. Mandar a condução para os dois ventrículos. Kennedy, quem controla a contração agora do ventrículo são fibras. A gente chama de fibras de Purkinje. Então, de novo, galera, nó no sinatrial. Contração do átrio, manda o sangue para o ventrículo. Ventrículo pode contrair? Não. Quem é que não deixa o ventrículo contrair? O nó átrio ventricular. Kennedy, quem é que manda essa informação daqui de em cima para os dois ventrículos? É através de feixes, chamado de feixe de ris. E quem é que faz os ventrículos se contraírem? Quem é? A fibras de Purkinje. Na verdade, a contração do ventrículo serve por um elo que a gente chama de ris purkinje Os dois vão ser importantes para a contração do ventrículo. Tudo bem? Não entendeu? Volta o vídeo e anota tudinho. Galera, eletrocardiograma. O eletrocardiograma, na verdade, o que ele analisa é a atividade elétrica do nosso coração. Só que ele analisa através de despolarização e repolarização, que é uma coisa muito complexa para a nossa cabeça, que a gente não vai analisar aqui no ensino médio. Eu vou analisar aqui no ensino médio com base em sístole, contração e diástole. Vai ficar mais fácil. Se você quiser anotar aí, a sístole seria despolarização. E a diástole seria a repolarização. Como é que funciona? Olha, a gente tem o eletrocardiograma mais ou menos assim, olha. Tem uma região, uma ondinha, anota aí, galera, chamada de P. Uma quedinha chamada de Q. Uma subidinha aqui chamada de R. Descidinha de S. E outra ondinha de T. Não sei se vocês perceberam, mas é a continuação do alfabeto. P, Q, R, S, T. Kennedy... O que representa esse P aqui? O P, galera, ele representa a contração, ou seja, a sístole do átrio. Onde é que está escrito isso? Está bem aqui, contração ou sístole atrial. O que representa a região QRS? A gente chama de complexo, tá, galera? QRS. Representa a sístole ou contração do ventrículo. Então perguntarem para vocês o que é QRS? Contração do ventrículo. O que representa essa ondinha T, Kennedy? O relaxamento do ventrículo. E, Kennedy, se ele mostrar o eletrocardiograma e ele perguntar em prova, como já caiu uma vez, onde é que está localizada a pressão arterial? A Mas não é pressão e o outro não é eletricidade? Sim... Mas dentro do eletrocardiograma, onde podemos analisar? Primeiro, a pressão arterial, a artéria, a gente analisa pela pulsação do ventrículo, tá, galera? Anota aí. Porque quando o ventrículo ele contrai, tum, ele manda sangue pela artéria. Logo, a pressão arterial é analisada pelo complexo QRS. Então, quanto maior tiver essa ramificação aqui, mais pressão vai ter. Se tiver menor, é porque a pessoa está com problema na pulsação do sangue dela Tudo bem? Então dá uma notada nisso aí Deixa eu sair mais uma vez na frente para você anotar Deixa que a gente explica